Todos servidores, servidoras, aposentados e aposentadas, estou aqui do lado da vereadora Amélia porque a gente tem uma notícia importantíssima para passar para vocês que a gente acabou de receber aqui na Câmara Municipal. Foi protocolado um o projeto, projeto de emenda à lei orgânica para definir a idade de aposentadoria do servidor. Parece complicado, mas não é. Nós estamos desde segunda-feira, a Amélia, juntamente com a vereadora Juliana, fazendo recursos porque o prefeito Felício não poderia mandar um projeto alterando a idade de aposentadoria por meio de projeto de lei complementar. Essa história de projeto de lei complementar é para tentar fazer aquela votação na calada da noite. Colocou quinta passada querendo votar nessa quinta. Quando a gente viu na Constituição Federal que é obrigado a fazer projeto de emenda à lei orgânica, você amplia o prazo de discussão. Então, devido aos recursos que a Amélia Sim. fez junto com a Juliana, devido a todas as denúncias que nós estamos fazendo pelo Partido dos Trabalhadores, Agora, o prefeito foi obrigado a colocar o projeto de emenda à lei orgânica, que vai dar mais prazo para a discussão em relação à questão da idade de aposentadoria dos servidores. Foi uma grande vitória, Amélia. É uma grande vitória, mas é importante vir hoje, porque nós... eles podem querer votar esse projeto, mas está aqui o outro sobre as datas. A emenda à lei orgânica está aqui, entrou hoje. Que horas que foi, Wagner? No período da manhã. Agora, no período da manhã. E nós vamos estar estudando, já está no nosso site, pode entrar e acessar. Mas nós fizemos terça-feira aqui uma denúncia, fizemos recursos, à Comissão de Justiça. Estamos lutando para que, de fato, tenha uma discussão, para que vocês continuem é, estudando, inclusive, com a gente, né, porque nós recebemos várias sugestões, né, Wagner, Sim. para essa questão, porque é a vida dos trabalhadores e do serviço público que está em jogo. Conte com a gente, é uma grande vitória. E não a reforma da Previdência. Não a reforma da Previdência.